Vamos lá, vamos ver, vamos descobrir. Eu tô, tô na, na primeira cidade ainda, não saí de lá, já peguei os quatro livros, né? Já peguei aqueles quatro livros, veio pro carinha, ele falou pra mim consertar uma parada, não sei aonde. E é aí que eu, que eu vou continuar. Não, não, não vou, vou fazer pra pegar a conquista, não. Ó, eu tenho uma hora e meia de gameplay, certinho uma hora e meia, né? Uh, 6 de 27, eu não sei o que, que é isso aqui. Mas tamo aí. Continuar. De dormir por uma hora? Tem uma conquista de dormir por uma hora? Tá de sacanagem. É não, mano. É não, não tem. Tem? Sério? Não é possível, mano. <risos> seguida? Mano, eu, eu acho que eu tô jogando isso aqui de controle. Não tô, não tô jogando esse jogo de controle? jogando esse joguinho de controle, mano. É, eu tava jogando de controle, não tava jogando no MT, não. Tá, acho que aqui eu já... Pera, deixa eu colocar ele mais uma vez. Acho que liberou essa... Uh... Tá, beleza. Aí liberou um novo caminho aqui pra gente poder seguir. Ah, mas aí é só você colocar o personagem pra dormir e deixar lá, né? E você fazer outra coisa, tá ligado? Qual que é o A mesmo? O A é o X. Tá. para baixo, não desce. É, verdade, Kajimo. Bastante, hein, velho. Não, não é só você não, cara. Eu, eu também, né. É, é coisa de, de, de pensar em parar, hein, velho. E os URKs, será que são esses carrapatos aí? Pula mesmo, pelo amor de Deus, eu esqueci como é que pula, gente. É X que pula? Eu esqueci. Ai. Escarpado do caralho. Ai, ele não, so ele não sobe aqui. Mas ele pula aqui. Aí é foda. para pra cacete, velho. Ui. Ah, eu des. Ai, meu... ai, ai, ai. Achei que eu desviar. Eu, eu acho. Que não é nem, nem por questão... É, é parte por questão de costume, Kajima Mas parte por... Por não conseguir estar presente mesmo, tá ligado? No horário Parte por costume, né? E parte por... Por não conseguir estar presente a gente tem gente tem a rotina deles e tal Quando você muda a rotina Aí dificulta um pouco a situação Tem gente, lógico, tá trampando, que tá, tá, sei lá, tá com a namorada, tá treinando, não sei... Mas é, eu, eu concordo pra caralho, é, a é... O que dá pra dizer? Triste. É isso, né? É. E aí? Acho que eu tenho que pular aqui Pra voltar e pular aqui pra dar mais impulso pra lá É Isso, Isso sou um gênio Aí não vai ter altura pra estar ali Eu acho que eu tenho que levar esse aqui lá pra frente, né? Não Será que eu tenho que entrar? É... Mano, esse lugar é um gênio, Kajima. Você tá ligado, velho. Ele é muito inteligente. Ufa. Opa! Tirando o fato que ele foi parar aqui embaixo, né? <risos> Tirando esse único fato que ele veio parar aqui de.. né? Ele é muito inteligente. <risos> Eu consigo pular aqui? Ah, posso pular daqui pra cá? Opa! Quebrei aqui. Hum. Cheio dos carrapatos. <risos> ah, entendi. Entendi. Eles não pulam pra cá. Entendi. Eles vão vir pra cá. Aí eu vou invadir aqui e pular pra lá. Vai, vai, vai. Os Esses são chatinhos, hein? Quando é um ou dois, eles não fazem nada. Mas quando tá, tá em, em bando, né? Seus pera da puta. Vou dar uma pulada pra cá. Acho que é pra lá, hein. Mas dá pra... Não dá. Não dá. E é só pra olhar mesmo. não uh. pode certo? Nossa, eu me perdi. É pra cá? Não, é pra cá, pô. <risos> Peraí, deixa, eu um, deixa eu dar um timezinho rapidinho. Uh. Ativar e ativar aqui. Pronto. E aí, o que fazer agora? que vem pra cá. Ah, é. Tem uma setinha aqui apontando, né? Eu acho que... Não. estranho. Vou subir aqui. Aqui? Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa mo... Esse, esse tema aí não, não é um tema bom, né? Aqui, ó. Tem vários ali. Tá. Antes de ir... Tem que parar lá do outro lado. pa Como? Gata jato Chama isso pra cá Aí volta E aí vem Aí pula Aí pula Aí ó, gata jato Vixe, tem vários Vários presos ali dentro Deixa eu ver o que tem aqui pra ver antes Tirar aquela fotinha. é o Corp. Responsável por a gestão de Para desenvolver uma bactéria para dissolver tudo. A bactéria sofreu a mutação, crescendo e devorando muito mais do que o lixo. Agora temos os Urks. Vixe... O que parece os urcos são essas paradinhas aqui, né? E aí? Ah, eu preciso pegar aquilo ali e trazer pra cá. Será que eu vou ter que dar a volta aqui? Ah, eu prendo eles desse lado. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu venho. Ativo a porta. Meto o pé. Né? Pra cá. Venho pra cá. Entra. E fecha a porta. Tá. O que tá acontecendo? Salve, Razor! E aí? Ah, eu tenho que abrir a porta. Ô, Dia, como é que você tá, meu bom? Tem que. Ah, eu tenho que chegar mais perto. Relaxa, como é que você tá, mano? Tá bom? Acho que agora já é uma distância legal, né? Aí eu dou uma pulada pra cá. E outra pulada pra cá. Ai, merda! Opa! Um deles caiu lá pra baixo. <risos> Se eu tiver isso aqui. É? O que tá rolando? Dá pra falar? Não dá? Nossa, não dá tá, tá suave. Não dá, tá suave. Mas resolve aí, resolve aí, resolve aí. Resolve aí. quando tiver mais de boa, você. Aqui aperta essa bosta. Aqui, ó. Se tiver mais de boa, você cola. <coughs> Ah, eu tenho que enrolar até o negócio descer. Ah, aí aí é osso, vai. Putz, putz, putz, putz, grilando, vai. Larga, larga, larga, larga, larga, larga. Larga, larga, larga, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, eu morri. Juntou muitos. Ele ficou devagarzinho Devagarzinho Aí é foda Deixa eu tirar esse mouse daqui da frente Mais uma vez Só os carrapatos, velho Ih! Nossa, parece que tá aparecendo mais, não parece? Opa! Aí, bati! Nossa, brotou mais! Sai, sai, sai, sai, sai, sai! <risos> ah, eles estão subindo junto. Achei que tinha alguns grudados aqui ainda. Zurks. E agora? Aí. Dá pra ouvir lá de baixo até agora os carrapatos lá, né? Ó. Dá pra ver eles ainda? Será que dá? Não dá. Que câmera dá um estranho. Usar o item, deixa eu ver o que mais tem por aqui. Ah, aqui é pra meter o pé, né? Pra vazar de volta. Precisamos colocar. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É eu daqui, vai pra favela. O tranceptor. Aqui ó, o tranceptor. A favela que eu tava é aquela parte de baixo, né? Aquela de cima a gente não foi ainda. Já mostrou um novo cenário aí pra gente. A vista se é linda daqui. Eu concordo. A cidade deveria ser um abrigo. Uh... <risos> Ué, a humanidade construiu essa estrutura para se proteger do exterior, mas teve seu custo, ninguém consegue sair. Caralho, que isso? O exterior foi um desastre completamente deserto, inabitável e perigoso, vixe. Ué, então onde o gatinho morava também não era seguro? Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Foi mal. <risos> como, como, como, como? E é pronto. Isso aqui vai um tempo, hein? E vai um tempinho. Ah, essa é a casa. Ai, ah, já veio direto pra cá, pra casa do, do. Cadê o maninho? Uma anotação. Se você está lendo isso, quer dizer que ainda está vivo. Excelente. Hum. Ele veio equipamento para o bar para usar a antena. Vem me controlar. Uh... Mas o código para abrir é simples. What the fuck, velho? Esse é o código pra abrir? Tá de sacanagem? Né? <risos> cuidado com essa diferença maior e os criminosos, que a porra tá de sacanagem também, né, velho? <risos> Mano! Não, ó, cuidado aqui, ó. Fica, fica, tranquilo que o código é, é, é simples, velho. <risos> Não é possível, velho. Aqui está o cadeado da janela, o código era. Hum... Aê! Oxe, olha o cara aqui oh, no, no, olhando lá pra cima. Olha lá! O cara ali em cima sentadinho olhando lá. Eu vou conseguir até ele? Não consigo, não consigo? Ah, os dois aqui ficaram tristes. Ah, mano. Acabei, acabei com o trampo deles, né, velho? Pô, sacanagem, né? Ah, velho. Estou adorando esse clima? Ah, não, entendi que eu tá gostando. Achei que ele tava triste. Não. Achei que eu tinha feito ele ser demitido do trampo dele, sei lá. Derrubar a tinta. É, antes não tinha ninguém aqui. Ixi, pra mim descer daqui. Fica aqui por trás. Tá, já estou embaixo Comércios, roupas nananana. Voltou pra cidade? Voltei, voltei Eu fui lá em cima já Aqui é o bar eu fui lá em cima, onde ele tinha pedido pra gente ir. Aí coloquei o transeptor lá e aí voltamos já pra cidade. Vem aqui, conseguiu o sinal. Bora. Tem uma calona aqui, hein. Pula. Sabe, tem dois. Ah, tem que esperar ele gente chamar. Quase. Ninguém está ouvindo? Estamos ouvindo. Hum, estamos na favela. Estamos procurando uma saída e. espera! Ué? Ah, é o um amigo dele? Encontramos um caminho para subir. Caralho! É preciso cruzar, cruzar os esgotos para chegar até nós muito perigoso. Desde por todos os lados. Perdemos o sinal, droga. <risos> Vou o jantar dele, especialmente você pequeno. Iii. Eu achei que ele ia falar que o, que o que o gatinho era o único que tinha chance, né? Você tá com medo como, como eu estava, hum. Vamos lá. Ih, tem goteiro aqui. Eu tô achando que o gatinho vai sobreviver e esse cara grandão aqui, ele vai, vai morrer, velho. Posso entrar aqui? Ah, lavanderia. Vamos ver se tem uma coisa aqui pra gente visitar. Tem uns cestos. É, eu acho que não vai ter, não vai ter nada de interessante pra quê. mais saber de extramuros Iii. Esse é o cara que se machucou, né? E achar certificado? Mano, eu guardo todos os certificados no, no, no e-mail, velho Tem aqui no PC, né? Lógico tem, tem no site também Nos lugares que eu fiz Mas tem no e-mail também Eu acho que tem no site Será que tem no site? Vixe, eu só não imprimi, imprimi eu não imprimi não. Assim, os que imprimiram e me deram, beleza né, mas eu, alguns deles foram digitais mesmo. Pegue o caderno de doc e entregue aos simons, tá, vamos lá. enquanto o laboratório secreto, hum. Vou voltar para o bar uh, e tentar restabelecer a comunicação. Tá, beleza, fechou. <risos> Até se assustou. Eu achei que a gente entregou ontem, não foi? Ontem não, da última vez que a gente, que a gente jogou, a gente entregou os todos os... As paradas pro músico. Cruzeiro's esgoto tem uma missão suicida, me deixa em paz. Tá, exibir itens. Sim, é pro cofre. Caderno do Doc. O okay, que é isso? Espere. É o pai dele? Hum. Tem uma sala secreta aqui no nosso apartamento, mas onde? Oh, nem ele sabia. Esse multiversos é... Eu vi um pessoal jogando ele, cara. Parecia ser legal mesmo. Será que eu tenho que achar o coisa aqui? Que isso? Derrubou. Ele vai derrubar coisa por coisa. Até encontrar esse... Aqui, ó. Só o tempo era dizer. Ih! Tá, sabemos que não é aqui. Ah, achei. Qual o código? Não faço ideia de que poderia ser a assim, senha. É. mas aí você também é foda, né velho? Se você não sabe, como é que eu vou saber? <risos> Só porque eu sou o protagonista, você acha que eu vou saber das coisas? Não, velho. Sou Meryl Strummer. Ah, o jogo não deixa ele de sair daqui. É beleza. Então assim, senha tá aqui dentro, tem que achar assim. <risos> Você acha que já voltou a ser normal lá? Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Vamos, vamos descobrir. Ah, tem vários relógios aqui. Por que tem quatro relógios? Um tá as duas, o outro as é cinco. Uma em uma. Dois, cinco, um, um. Dois, dois, dois, cinco, um. um. Olha só, achando que eu sou qualquer Stromer. Eita, calmou, calmou, calmou. Sons fofos, mas nunca amistosos. Bactéria ancestral dos tempos humanos. Come todo tipo de material. Visão total no escuro. Que reage a luz intensa. Puta, aí é foda, velho. Então, se você vai com, com muita luz, eles vão reagir. O pai mandou guardar segredo. Tá. E ele nunca tinha visto esse lugar. Ah, ele foi posterior para a favela e nunca mais voltou. Morreu no meio do caminho, né? Ou saiu daí, não sei, um dos dois. O que tem aqui? Uma caixa para me derrubar e encontrar alguma coisa. Ó, <risos> oh, consegui uma parada aqui que eu não consegui ver o nome, porque eu apertei muito rápido. <risos> Zurk oficialmente não estão aí sobre controle. Agora esse comem metal. Aí é foda, velho. Aí é foda. Uma cafeteira, uma TV. Tem uma foto aqui. Projeto The Floor. Cacete. Calmou, calmou. Baixa prioridade. Aparência visual. Tamanho. Uh, emissão de decibéis. Alta prioridade. Teste em condições reais. Objetivo 20 zurks destruídos por segundo. Oita porra, velho. Aí, aí é massa, hein, porque... Porra, vem muitos, cara. Vamos derrubar essa caixa aqui pra mostrar mais uma coisa pra nós. Ah, essa caixa aqui não tinha nada. Achei inútil do caralho. <risos> calma, calma. O que é isso aqui? Ah, esses são os urtes. É, esses carrapatos aqui de merda aqui que fica comendo tudo. Achei que só iam atrás de mim, mas eles vão atrás dos do... robôs também. Encontrar algo interessante aqui? Encontrei, sim. Rastreador quebrado. Consigo mostrar? Ah, tá. Eu lembro disso, é o rastreador dele. Hum. Sempre usava esse rastreador para ficar de olho onde, está, onde, onde eu estava. Ah, tá. Pesamos que você está o rastreador. Alguém na folha dela pode ajudar. Pode ajudar. Comigo, eu vou abrir a porta pra você. Ufa! Não sei a gente ficar entrando pela entrada de ventilação como se fosse um gato. Cadê meu amigo? Ah, ele foi pro bar, não foi? Você precisa consertar esse rastreador. Ah, agora eu que preciso. Ah, você tem recursos. Talvez consiga encontrar alguém na favela. Beleza. Você também é foda, hein, velho? Será que eu consigo olhar aqui dentro agora? De boa e encontrar alguma coisa? Eu acho que eu acho que não vai ter nada aqui dentro, não, velho. Eu acho que eu acho. E o que é isso? Oh, voltei! Ah, ali é o cara que... De... os meninos que derrubaram o negócio. Esse aqui, esse aqui. Conheceu? Eu já não te conheço não? Deveria visitar o comerciante. Esse comerciante é um safado, ué. Queria comprar um negócio, não quis me vender. Detergente super? Eu não devo ter isso aqui. Eu tenho dois energéticos. Bom. Tem um quadro. Três lados de energético Só tenho duas. É foda. É, eu lembro que eu não tenho mais nenhuma, nenhuma partitura pra entregar pro, pro, pro músico. Aqui eu também não consegui a senha, né? Eu vou pra onde, velho? Da onde eu vim, né? <risos> tá, eu vim daqui. Tem... o maninho tá no bar. onde o bar? Batar na porta, espera ele a gente abrir. Vamos ver se tu bate na porta. Abriu. Eu tô apertando em conhecer, não... O Eliott está bem ali. Deixa eu ver se encontro algo pra cá. Tipo um energético, não sei. Umas caixas ali pra cima, deve ter alguma coisa. E aí filha, aí tá melhor? Hum, uma partitura. Tá travando ainda? Oh, é, é, é, de graça esse show aí? <risos> Nossa. Encontra a saída desse inferno, caramba, velho. Fita. Ó? Oh. Tirar uma fotinha aqui. Deixa eu ver, deixa eu falar com esse maninho aqui. Oh, tem um negócio aqui. Não dá pra ver. Hum, que legal. Dia 26 tá aberto. Tá no alfa ainda. Pô, legal, hein, velho. Não oh, dá pra não é jogar aí. O jogo vai ser gratuito. Porra, melhor ainda. Esse é o chumastreador com esse modelo. Hum. É possível rastrear qualquer pessoa com esse tipo de dispositivo. Hum. Não consigo usar meu teclado. Não sei se estou doente ou algo assim, mas... definitivamente não estou bem. Preciso de um cobertor. Ele tá com frio? Ah, tenho duas partituras aqui, ó. Oh, será que ele consegue a senha do negócio? Uma peça de roupa pra você. Quer criar esse código binário? Só um segundo. Preciso calibrar minhas dentes aqui. Uh, significa dufer bar? Que porra é essa, velho? Queimando local de, de encontro um código binário. Eu tenho que ir lá no bar pra encontrar a senha desse cofre. Tá, tá. Duas coisas que eu tenho que fazer. Encontrar uma coberta pra ele. Né? Isso é uma coisa. A outra é ir no bar. Tem área Stark? Tá de sacanagem, velho. Mano, eu vi, eu vi um pessoal jogando, mas não... Né? Ixi, não consegue pegar não? Aí, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou. Depois eu vou dar, vou dar uma olhada. Vou baixar ele. Hoje ainda. Quando eu ligar o play. <risos> tá. Aqui é a parte de trás da casa dele. Ah, eu, talvez ela faça um, uma coberta aqui. Né? Só que eu preciso do detergente. Começou, começou a ficar difícil. E essa porta aqui é aberta? Essa aqui dá pra uma outra área. Ixi. Tá, primeiro, vamos no bar. vi tinha um perna longa, Lula, né? Que eu tinha, que eu tenho essa atenção foi só os dois. Não tinha não tinha me ligado que tinha mais. Essa porra de barba. Aqui aqui ó, aqui ó, aqui ó. Aqui, ó. 183 Lembrei hein 1283 É pra cá? É pra cá, aqui no fundo 12 Ô oh, cacete 1283 Foi, ali ó Era isso mesmo Davidan Como assim velho? Como assim? Como assim? Aqui eu consegui. O que pode eu conseguir? Onde eu vejo meu inventário? Energético, energético. Partitura, partitura. Ah, são todas as partes das partituras. Hum, aqui. Tá, deixa eu entregar pra ele, né? <risos> tá, vamos lá. O som é bom. Olha só isso. Tá, eu tô com três partituras pra entregar pra ele. Mais duas, né? Mais duas. Consegui uma coberta pro outro maninho. eu colocar o gatinho pra dormir, ele fica tocando até o gatinho acordar? Porque se for assim, vai ficar um bom tempo aqui, né? <risos> Você viu Dan? Caramba, velho. Não, não, não, O título ficou top, não ficou dano. O título ficou bom. Vai, con convenhamos. né <risos> Oba. Agradeço por essa música Vou praticar, acho que poderia encontrar mais <risos> Já tenho mais pô. Tem título Essa canção contém exatamente 44 notas Por que tá errada? Vixe, aí, aí, foi feio, hein Ah, aí foi boa, aí foi boa. Aí foi boa. É, essa essa canção não foi boa. Aqui foi bom, aqui foi ruim. Acho que pode encontrar mais. Não dá pra ler bem. Mas posso tentar. pode encontrar mais? Aí você já gastou todas as minhas, juntei três aqui pra você. Esse é foda também, né? Onde eu vou arrumar? Não, tá, tá, tá, beleza. beleza. Vou arrumar, eu preciso de um detergente. Eu não vou falar, não, da. Eu não, velho. Eu preciso de um detergente pra poder arrumar uma coberta pro cara. Tinha uma lavanderia. Tinha a lavanderia. Será que ele pode roubar um detergente? <risos> Tem alguma coisa? Não, eu queria conversar com vocês, né? Mas já que você não tá muito simpático, então não. Um cabo elétrico? Poderia fazer um poncho pra você. É, então, não tá muito fácil conseguir, né? Já que. Né? Acho que aqui é o lugar que eu, que eu cheguei. Ele tá na cozinha. que <risos> alguém capaz de monitorar a entrada da zona sul. Da segurando... Ah, remuneração de dois... Pints de óleo. Por dia. Entre em contato com o guardião. Tá, então tem que falar com o guardião agora. Ó, oh, é aqui ó, oh, aqui ó, oh, aqui ó, oh, aqui ó. Oh. Aqui, aqui quando eu cheguei eu não subi em nada. Detergente? Hum, ele roubou o detergente. Achei. Derrubava mesmo detergente, velho. Olha que loucura. Eu precisava atrapalhar o serviço do, dos maninhos pra conseguir entrar aqui e roubar um detergente. Que gato safado. É o Robas. que abacaxi. Aí ele me chama, né? Aqui, ó. Pronto. Consegui o detergente. Agora eu vou voltar lá na vovó. Onde está a vovó? Ah, é, ué. Ué. Aqui, ó. Aqui, ó. aqui, ó. Aqui, aqui, Aqui, Vou voar aqui, ó. Se eu trouxe, trouxe. Aqui, ó. Obrigado. Vou começar a trabalhar agora mesmo. Novo item obtido. Um poncho. Prontinho, um pequenininho. Vai ficar bem em você? Muito obrigado. Gostou da nova roupa? Óbvio. Óbvio que eu não usei ainda, né? Examinar? Montar? Isso parece bem quentinho. Perfeito pra um robô com frio. Hehe, <risos> sabia que era pra levar pra ele. Tá. Eu posso levar isso aqui agora pro guardi. pro cara ou falar com o guardião pra ficar de escolta ali no coisa, né? E aí? Acho que isso aqui é uma missão secundária. Deixa eu falar com o guardião, vai. O que você precisa? Ah, mas não é assim que funciona? É o que o negócio dizia pra falar com ele? Ah, não é assim que funciona E aí ele ficou puto porque eu derrubei o negócio Com qualquer partitura hum. Tá, essas partituras eu já levei Não, essa aqui é a casa do cara que tava com o cara aqui. Não. Casa errada. Casa errada, casa errada, gente. Ô oh, barulho! A casa aqui é a casa da vovó. Eu tô perdidão, hein? Isso. E aí, gente? E agora? Não, aqui é o bar. Eu queria voltar pro bar. Oh, que... E agora, é Giovana, o forninho caiu. <risos> Porra, fudeu. Eu não, eu não lembro de lugar. Hmm. Salve menos um. O que tem lá pra cima... Ah, tem, tem mais... Umas paradas assim. Acho que aqui, ó. Não, não é aqui, velho. Tem, tem mais da cidade, né? Tem mais gente morando lá em cima. Tem gente trabalhando. Tem algumas partes que é pra... pra missão, oh, cacete isso aqui foi maior um barulho. Mesmo. Você precisa subir para poder chegar em outros lugares, para fazer missão. Só que eu não lembro se você se eu precisava subir para chegar até a casa do Carinha. Porque eu consegui chegar lá, por baixo, um amigo dele abriu a porta pra mim. Agora... Oh, é, três, é três, quatro ruas, eu não tô encontrando a rua. Uma delas tem uma janela que eu consigo entrar. A tem uma sacada? esse aqui eu sei que não é. O gatinho, a moral do game é tipo... A, a, a história do game é mais ou menos assim, velho. O gatinho tava com a família dele lá no mundo superior. escorregou, caiu, se fudeu, né? ele veio parar aqui embaixo. E aí ele quer voltar lá pra cima. Só que aqui existem outros robôs que também querem voltar lá pra cima. Então meio que eles estão, tipo, se ajudando. Tanto uns que querem quanto uns que tentaram. Mano, eu não encontro a porra da casa do cara. Ó, esse aqui morreu. Ele tava tentando chegar. Ele é um dos que tava tentando chegar no mundo superior. Mas ele morreu. Trouxe as malas dele. Opa, cai não, cai não, cai não. Será que é aqui, ó? Pode ser, pode ser, pode ser que seja aqui, hein? Pode ser que seja aqui. É aqui, é aqui mesmo, É aqui mesmo. A chama. Mano, eu quero ver se essa porta aqui de baixo tá aberta, velho. Porque eu não rodei aqui embaixo nenhum bobo. O cara fechou a porta, velho. Eu só ia ter a entrada de cima mesmo. Filha da puta, velho o rastreador está seguro comigo. Uma peça de roupa. Eu tenho uma peça de roupa pra você, pô. Você encontrou isso, incrível. Eu vou experimentar. Experimenta aí. Ah! Acabaram os tremores, consigo trabalhar de novo. Como o robô tinha tremores? Ah. Ah. atualizar. Tá, e Tem novo vestido. Rastreador. Agradeço de novo pelo puncho. Parece pálido pra você? Parece. <risos> Sinceramente, parece. É, acho que aqui não tem nada. É muito fofo, né? <risos> pode arranhar, pode. Ele andando embaixo dos negócios. Ele derruba as coisas. Ele é muito fofo. Aqui, ó, olha isso. Ele é muito fofinho. Tá, daqui eu volto no bar Né? Onde é o bar? <risos> aqui ó, aqui ó, aqui ó aqui, aqui, aqui. Aí eu vim aqui Falo com o Momo Você encontrou algo interessante na casa dele? Encontrei, pô, ele consertou o rastreador É um desses consoles de jogo? Não bem, é um rastreador Eu tô tendo muito trabalho pra restabelecer... Ah, tá, tá, tentando restabelecer a conexão. Eu encontrei o rastreador. E agora? <risos> Quais? <risos> Vamos mostrar la a Simus. Tá, você é o Momo. <risos> Quem é o Simus? Ah tá, o Simus é o filho do cara. O Simus é o filho do cara. Tá, tá, tá. Beleza, beleza. Fechou, fechou. Aqui, ó. Simus. Consegui acertar? Consegui, consegui, consegui. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Vê aí. Um sinal, beleza Vamos conseguir o rastreador, uh, vamos seguir o rastreador Talvez a gente descubra pra onde pai foi Ih, se ele saiu daqui Aí vai lá pra onde tá os bichos Aí você vai morrer junto com ele Aí é foda Levando ele pra morte, aí é osso, né Isso aqui é culpa minha